6 dicas tops para prevenir a ejaculação precoce. Lembre, a dica 5 é a mais importante, embora não pareça. Salve galera! Aqui Tigrão, o cara mais foda e pegador que você pode imaginar. Também sou namorado da linda Melissa, que passou a me amar mais ainda, agora que durou mais de 40 minutos. Hoje vou trazer para você, seus loucos, 6 dicas matadoras para prevenir você de gozar rápido demais. Essa é uma das perguntas de resposta mais preciosa na vida de um homem. Como não gozar rápido demais? Mas lembre-se, se você quer ir direto a uma solução rápida, o meu guia na descrição do vídeo trará resultados até no mesmo dia. Acessa lá o final do vídeo. Então vamos a 6 dicas. Dica 1. A tensão muscular está associada à ejaculação precoce. Portanto, investir em atividades que aliviem esse quadro é recomendado, como yoga, alongamento, diminuir a ansiedade e praticar exercícios de maneira geral. Dica 2. Permita que a companheira faça uma boa massagem em todo o corpo com os toques no estômago, coxas e outras áreas e preste atenção às sensações de ansiedade ao alívio. Lidar com o corpo exposto, vulnerável, ajuda a reduzir a ansiedade. Dica 3. Técnicas geralmente indicadas para as mulheres são importantes para homens também. Pratique este exercício. O nome do exercício é o períneo. Existe um vídeo aqui no canal, onde falo deste exercício, só deste exercício. Dica 4. Masturbação ajuda a controlar a ejaculação, mas é preciso algum treino. Deve ser praticada até o limiar do orgasmo e então o homem deve parar a estimulação. Isso ensina corpo e mente a prolongar em fase de excitação, além de aumentar os níveis de autoconfiança. Dica 5. Uma coisa que poucos sabem, praticar sexo oral, com calma e relaxamento, ajuda a evitar ejaculação precoce. Faça bastante como ativo e passivo. Eu lembro que quando eu ia direto botar pra dentro, eu logo gozava. Depois que passei a fazer isso, fui melhorando bastante. Dica 6. A posição sexual também influência na velocidade da ejaculação. A tradicional papai-mamãe é uma delas, pois mantém o corpo tenso, principalmente os braços e acelera o processo. Prefira posturas que aliviem essa tensão, como mantendo a parceira por cima. Bom galerinha, era isso. Seus pegadores, no próximo vídeo a Melissa vira no meu lugar, minha namorada linda e gostosa. Abraço, até o outro vídeo. Ajudem o canal, se inscreva, deixa seu like, comenta. Nosso guia definitivo está na descrição, acessa lá agora.